Primeiro passo, certo? Como converter um arquivo de formato fechado para aberto? É... Aqui eu estou dizendo para seguir as instruções de configuração desse repositório. Tá? Estou falando dessas instruções aqui para poder é, instalar os, os, as dependências e tudo mais. E a partir daí você vai conseguir executar. É... Aqui a gente tem que fazer um, uns importes, né? No caso aqui, os importes de bibliotecas de manipulação de, de sistema de arquivo, que são padrões do Python, né? Para a gente pegar a raiz do projeto. Isso aqui é, essa aqui é a raiz do projeto, certo? É, isso aqui eu posso mostrar. Já está tudo executado. Não, algumas células eu não vou poder executar de novo, porque ela ou demora muito ou arrisca o computador fritar. Eu não quero isso. Lembrando que o não vai fritar porque o toolbox é pesado, não, é, um tipo, é só porque está quente o, e o computador pode fritar por qualquer motivo que seja. É... E aí, pronto, a raiz do projeto está aqui, certo? E... Agora, e aqui a gente também faz outros importes, que são coisas da biblioteca querido Diário Toolbox. É, ela está lá nos requirements do, do projeto, e aí a gente importa o gazette que é o, um item de diário, vamos dizer, que vai condensar as informações que a gente tiver sobre um, um diário específico, né? um arquivo, uma publicação, Naquele item para ser processado. E aqui também tem o text extractor, né? Aquele dial to box, até text extractor import create text extractor, que é a, que é a função que cria um, um extrator de texto a partir de uma configuração, que é o nosso Apache Tica. No repositório aqui já tem o já tem o Apache Tika o jar do Apache Tika, então não precisaria baixar, mas se você quiser no seu próprio computador em outro momento, em outro projeto, você poderia baixar e apontar para um para o um caminho onde aquele, onde aquele ponto jar estiver tiver localizado. Né? Então, aqui eu digo para o toolbox onde é que está localizado esse, esse Apache Tika, e eu já tenho o meu extrator aqui. É... Depois eu vou precisar localizar os arquivos, né? Isso aqui é um PDF, tá? É... Deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui. Hmm... Project, querido diário, toolbox, coda, coda, 21 Coda-21. Coda-21. Não. Ah, tá aqui. Tá. É, esse arquivo é esse PDF daqui. Tá? PDF da, do município de Pratânia, São Paulo. E aí, pronto, ele é um PDF. Não, não, não precisa focar muito no conteúdo, mas eu vou dar zoom aqui só por desencargo de consciência. A gente vê aqui algumas coisas né, interessantes artigo 4 blá, blá, tem aqui um Davi Pires Batista, decreta, artigo 2 enfim, várias coisas de, é, normais de publicação de diário oficial. E aqui é, você indica onde é que está o caminho desse arquivo é, para botar no seu item Gazette. Né? O item Gazette pede uma publicação e a gente indica qual é o caminho do arquivo. E aí, é, com isso, a gente monta o nosso item de diário. Com esse item de diário, ele é do tipo gazete, a gente vai passar ele para o nosso extrator de texto. Então, nosso extrator de texto, ele tem métodos, né? no caso, Extract Text, ele vai converter o arquivo PDF para... Ele, ele grava, né? ele vai gravar o arquivo, te, o arquivo, o conteúdo textual do arquivo em uma variável, é, o Extract Metadata ele grava os metadados do arquivo né, em, em, em JSON e o load content ele pega esses conteúdos e salva eles no seu ele, e salva eles no seu, no seu, no seu, no seu sistema de arquivos. Então, aqui eu vou, vou mostrar de novo, é, porque já tem eles salvos aqui. O txt está aqui, certo? E o json está aqui. O txt, pode ver que ele salvou. É, a gente vê aqui decreto, está é, aqui, mesmo nome, né, o prefeito de Pratânia, decreto. Então, está aqui, o mesmo formato do arquivo, só que agora é em só conteúdo. Aqui é só conteúdo. É... E aqui é o é o Jason, e ele tem aqui algumas algum, algumas coisas interessantes, né? Como ah, quem foi o autor? Prefeitura de Pratânia, é, quando, é que ele, quando é que ele foi criado, data aqui, por exemplo, tem várias, várias coisas que dá para dá explorar. Qual é o, o conteúdo, qual é o tipo do conteúdo, né, que é PDF e tal. Então, tipo, tem tem vários, várias informações que daria para explorar e fazer análise só com os metadados dos arquivos, mas hoje a gente só vai focar nos conteúdos. Então, é, o Toolbox ele já vem com essas funcionalidades de cara, né, a gente já consegue extrair tanto texto quanto metadado. E aqui é um exemplo do do conteúdo textual acessado através do item de diário. Né? É, a gente pode ver o arquivo lá, depois download content, mas depois de, do extract text, o conteúdo já vai para um diário.content, por exemplo. E aqui, diário.content é um string, Python. É um string comum que permite método de string, permite fazer regex, permite fazer o que você quiser. Então, a partir daqui, a gente já consegue trabalhar com esses diários como qualquer conteúdo Python comum. E aí a gente ganha né, já essa possibilidade de fazer análise de dados com esses dados não estruturados. Né? Daria, você, se você conhecer muito do, do, do seu objeto de estudo aqui, você consegue fazer análises bem ricas né, de é, com com dados não estruturados, né, usando, usando expressões regulares e coisas do tipo, provavelmente você pode já encontrar várias coisas, seja do seu interesse, como licitações, é, como, como exonerações, tudo que é publicado num, num diário oficial, desde que você conheça qual é o formato, qual é a estrutura, quais são as, os padrões daquele diário, né, como é que... Como é que como é que os parágrafos, as frases são criadas, e aí você consegue montar essas estruturas e fazer essas extrações. E aí, aqui a gente tem um, um script que eu disponibilizei de como fazer isso para vários arquivos. Espera aí, aqui não está tão legal de ver não, acho que aqui fica mais bonitinho. É, esse script aqui, ele vai passar, ele itera por vários arquivos. Esses arquivos não estão disponíveis aqui, eu até comento isso, que os arquivos originais não estão disponíveis no repositório, porque fica muito grande. É, fiz um, uma extração de 2000, do ano 2020, todos os diários do ano 2020, cinco cidades, isso é muito arquivo, então... É, Vai para os gigabytes de, de volume de PDFs. E, PDFs não, né? arquivos de vários formatos. E aqui a gente, mas basicamente repete aquilo, só que... Repete o que a gente viu, só que iterando, né? A gente vai fazer isso para vários arquivos, né? Está aqui um for e aí usa a função de extrair arquivo e se tiver curiosidade para ver, está tá lá no repositório, pode, pode ver como é que isso pode ser replicado para vários arquivos ao mesmo tempo. Mas os arquivos já processados já estão disponibilizados aqui em data process, separado por, por município, isso aqui é o código IBGE do município. É... Por data, tem aqui já o, os arquivos processados. Isso aqui seria o. Nessa pasta vai ter o txt e o JSON de, de cada um. Então, o, o passo de, final, depois desse, da, da execução desse script, já está já tá aí disponível para executar as próximas fases, se quiser.